Fala galera, beleza? Aqui é o, o Vector depois da, da pandemia Enfim, vou trazer um vídeo aqui pra vocês Que era enquanto que eu tava vendo o, o vídeo do canal Rui Station Bom, que era sobre a minha raridade, né? Que era pra descobrir o quão raro você é O cara é 29% raro... 29% é... Pera aí, é 24, carai! Bom, minha raridade... Tem um cabelo louro escuro Bem, mais ou menos Ô oh, caralho, micro-ondas Bom, enfim Não sei se essa merda é loiro Loiro, louro, escuro Mas tá mais pra castanho, foda-se Bom, enfim, o que, que tem aqui mais? Só canhoto, a maioria das vezes Eu sempre escrevo na mão esquerda Na verdade, eu sempre escrevo na mão esquerda Enfim eu só uso a mão direita quando vou jogar. Bom, mas enfim. Deixa eu ver o que mais aqui que eu vou comprovar. Sou meio surdo na orelha direita. Bom, eu não nasci surdo, na, meio surdo na orelha direita. E no caso pra vocês é a orelha esquerda aqui, como vocês estão vendo, mas... Como eu não sou dislexo, é aqui a orelha direita. Bom, enfim. Um dia eu fui numa piscina e a piscina tava transbordando. Eu entrei na piscina e entrou muita água, eu não nasci surdo, mas ok, <risos> foda-se, é, deixa eu ver, eu falo português, meio português de Portugal, eu não sei muito falar, eu sei mais ler, eu sei mais ler em, em, no português de Portugal, não sei tanto falar. o português brasileiro, eu já tô falando agora e já sei, <risos> enfim. Eu falo mais ou menos inglês e eu leio, mais, até que eu entendo inglês, eu leio bastante inglês, enfim. E falo um pouquinho de espanhol. Bom, eu, eu consigo ler mais que inglês, mas enfim, deixa eu ver. Tenho 13 anos, né, tenho 13 anos, vamos ver a minha altura pra porta. ou menos não sei filmar direito não viu doido é, bateu 13 anos sou introvertido <risos> sou nem falar né piada de quinta tá sede também né o oh, caralho de micro-ondas enfim tenho duas juntas nos meus dois braços e nas minhas duas pernas opa pegue do pezinho peraí não sei tanto provar isso porque afinal Acho que eu não tenho junta porra nenhuma, viu? E sim, ó, eu tô parecendo mais um urso, um macaco. <risos> tá meio estranho essa merda. Mas enfim, eu não sei andar de bicicleta devido às minhas altas dores nas pernas, porque na meu, minhas pernas e meu pé nasciam um meio com problema. E não, meus pés não... Dois pés direitos, não são é, normais. Não tenho olhos azuis, mas tem um amigo chamado Gabriel. Sim, que coincidência! O nome dessa pessoa também se chama Gabriel. E tem olhos azuis claros. Deixa eu ver. Tem um par extra de costelas, tanto perto da cintura é, quanto perto do pescoço. Ou seja, tenho sete, mas quando fui olhar para a segunda vez no meu corpo. Ó, dá pra ver aqui os ossos, né? Aqui que... Significa que até a costela aqui. Mas quando eu fui olhar aqui, a minha barriguinha... Epa, barriguinha! Ó, aqui tá meu osso. Meu osso aqui dessa parte aqui, que é mais ou menos a coluna espinhal, só que na frente. Bom, eu fui olhar pela segunda vez e acho que eu tenho... Dois pares de costelas aqui a mais. E uma costela... Um par de costela a mais aqui. Ou seja, tem oito pares. Meu Deus do céu. Bom, enfim. o oh, caralho. Acho que é meu hamster. Deixa eu ver. É, não tem olhos verdes, mas tem um sobrinho que tem olhos verdes claros. Na verdade, é, olhos verdes escuros. E ele nasceu no Brasil, acredite se quiser. <risos> pra fazer o quê? Bom, enfim. Deixa eu ver. É, não só tenho três mamilos, como eu tenho... Quatro mamilos, mas não mais pra cravos, né? Ah, é aqui, ó, peraí. Não sei, é, ah, câmera, parabéns câmera. Como é que eu vou filmar essa porra? Aqui, se vocês aumentarem o brilho da tela do celular vocês, vão ver. Dois mamilos extras aqui, que eu não sei se é mamilo de verdade, mas acho que é. Mas não mais pra cravos que saíram. Bom, Enfim. Sou meio psicopata, mas, mas ah, acho que eu sou, sou sociopata. Né? É isso mesmo. foda-se. Os meus olhos só ficam vermelhos quando eu olho muito tempo pro sol. Ou quando eu fico muito estressado. Eu não sei se eu vou conseguir comprovar pra vocês. Que tá claro pra caralho. Mas eu não sei filmar direito essa merda. E como vocês podem ver, peraí. É, se aumentar o brilho de vocês, vão ver... Né? Não sei se vai... Vai ver um brilho meio vermelho no. Na medicção foi pra cá do caralho agora, hein? É, não sei, se dá, não sei se dá pra ver um tipo um brilho vermelho, mas não sei. Mas eu acho que é quando eu olho pro sol. Ou quando eu fico muito estressado. Bom, tenho dois amigos gigantes. E olha que eu tenho 170 E sim, eu tenho 1,70. Bom, pra vocês terem noção. Ó, minha casa, né? <risos> Bem bagunçada meu hamster tá dormindo foda-se. Bom, a minha altura. Ó, oh, vou, vou botar aqui na altura da minha cabeça. Porra, se eu conseguir. A altura da minha cabeça. Né? Bom, mas... espero <risos> que vocês tenham gostado. Deixar a desgraça do like, né? Ou seja, ritual sempre like. Se inscreva nessa merda de canal, né, que... Porra, estamos chegando a 10 inscritos, caralho. Bom, enfim. É isso. Falou. E tchau, depois dessa. Depois desses movimentos todos, até vou passar um desodorante. Ai, caralho.